Brasil é o país dos marketplaces. Tem mais de 21 grandes sites, né, que são marketplaces, possibilitam ainda fora os pequenos. Então eu preciso dominar? Tem como? Assim, a minha meta tem que ser realmente dominar todas as plataformas. Tá. Cara, eu acho que nem dá, na verdade, pra você fazer isso. Eu acho quase que impossível dominar todas as plataformas. Você tem que saber o que o seu negócio precisa para você conseguir focar nas plataformas que mais trazem resultado. Você falando hoje de Brasil, Meroy e Beleza Magalu. São as plataformas que trazem o resultado mais imediato para você, com um repasse bacana para você ter fluxo de caixa. Então, ao meu ver, não dá. É bem complicado e eu fiz uma aula faz um tempinho no alta performance que eu citei o ranking dos sites mais visitados. E o único marketplace, tirando os grandes, que estava lá era Netshoes. Tirando esse, em milhões de acessos, os outros não estavam. Ou seja, estava lá Meli, estava lá Beleza, estava lá Magalu, estava lá o Fur, estava lá o Extra, havia varejo, no modo geral, e tinha Netshoes. Ou seja, você tem que focar no que dá resultado para o seu negócio. Começar pelos três grandes, é onde você já vai conseguir pegar mais de 60% do share do mercado, porque só o Meli é quase 40%. Você já consegue arrebentar desse lado. E depois você vai indo para cada canal, porque cada um tem uma particularidade, cada um tem um número de caracteres do título, cada um tem caracteres de descrição, imagem, às vezes uma regrinha muda da outra. Você tem que olhar também a parte de ficha técnica que a gente falou também um pouquinho sobre esse ponto. O Ale falou de longa, que é algo que a gente tem que também ir aplicando. Cada um tem heads. Então você tem que ir aos poucos, indo para os canais que mais vendem. E depois você vai navegando em outros canais. Mas quando você estiver performando muito bem nesse top 3, top 4 que você definir para o seu negócio. Boa, então executa, gente. Executa. executa o que eu falei. É que eu tava comentando em outra aula também. A gente ouve muita gente por aí falar, cara... Faz aqui, e, tipo, você vem pra cá, você vai pra cá, a pessoa se perde com o quanto ela recebe de informação. Então você começa, posso falar, né? Cagar um pouquinho Sim. em cada lado, cara. E você não faz nada direito, nada direito. Você caga um pouquinho no Mery, caga um pouquinho na B2W, caga um pouquinho lá no KFU e não faz nada direito. Cara. Pelo menos, no mínimo, a curva a, muito bem feita e performando nos 3, 4 canais que você definir como é seus principais.